E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém, não sei nem como é que eu chamo mais esse canal Mas vamos em moto original do Motovlog Belém Final de tarde, 5h37 Hoje, eu não sei que dia é hoje, cara Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio eu não sei quando esse vídeo vai rolar Eu acho que quando eu tô gravando esse vídeo já tem os dois na frente eu acho e é acho que mas vai dar vai fazer um pouco de sentido lógico estou fazendo um novo teste com a GoPro Tô gravando no, aqui no, no suporte do vidro só que eu fiz um deixei a exposição da GoPro gra... travada né eu bot... cliquei na tela e escolhi um ponto fixo para lá ela... Se ajustar a luminosidade Não ficar só automaticamente Pra ver se... Porque do, acho que no, no último vídeo que eu gravei Ou no primeiro eu acho que a, Parece que a frente do carro Ficou toda clara demais E os, nem apareciam as nuvens Direito, né no, O céu, por exemplo, agora tá todo azul Não sei como vai ser na GoPro Eu espero que esteja saindo Próximo do que eu vou descrever, né O céu está todo azul e com poucas nuvens no, no, no céu, né? Se eu não tivesse eh, eh, colocado a exposição travada, ia parecer só um, um, um tudo branco, né? E, e tudo muito claro, muito com muito ruído. Então vamos ver se assim eu consigo tirar mais qualidade da do da fotografia do vídeo, né? Então eu deixei lá travado num ponto fixo, eu coloquei mais ou menos aqui na direção do volante e aí isso fez com que o nível de exposições de luz foram fixados para esse ponto e isso fez com que lá em, no céu ficasse mais visível, né? não ficasse uma mancha branca clara. Né? Mas vamos ver o que vai dar. Ó, esse aqui é um trecho da pelo Alves Cabral. Colocaram um asfalto novo aqui, pra quem é de Berlim sabe que fazia uns 20 anos que não ajeitavam isso aqui, era muito buraco E nivelaram a pista, deixaram ela mais alta um pouco, o asfalto E aí o carro não fica mais subindo e descendo, como se tipo parece como uma sensação que a gente estivesse navegando numa lancha, sabe, que a gente fica pulando assim E aí, fez uma liberação, fez um trabalho bacaninho, né? O ruim é o valor da obra, né? Que sempre são valores exorbitantes, que a gente até duvida. Mas, fazer o quê? Então, mas agora, ao, pelo menos, os amortecedores do carro agradecem, né? E a, os amortecedores da moto e a coluna de todo mundo agradece principalmente também. Então. Eu espero, eu até que eu gostei aqui do. E eu espero que dure, né? Porque às vezes o pessoal coloca. Um, faz um, um trabalho de. de asfaltamento e aí quando passam alguns meses depois já abre um buracão de novo. Então só fizeram uma camada fina de asfalto que não dá conta de segurar o tranco, né? Vamos ver. Aqui a velocidade máxima é 60, estou a 55 pontos por hora. Eu tentei colocar o GPS do. Eu esqueci o nome, Telemetria da GoPro. Vamos ver se eu consigo encaixar aí no vídeo. Espero que dê certo. Porque antes eu tava gravando em mil... 1444 acho que é isso P por, por alguma coisa. assim É uma resolução abaixo de 2K. Só que nessa resolução a minha câmera grava a 60 fps. Mas ela não grava com a função da telemetria ligada Pelo menos eu, do teste que eu fiz quando eu joguei no programa não saiu a, a telemetria Então agora eu tô gravando em 1080p E ativei o GPS da câmera pra ver se a gente consegue colocar depois lá o velocímetro Que eu acho que fica legal nos vídeos de carro Vamos ver se vai dar certo não garanto Se estiver aparecendo a telemetria Nesse vídeo é porque É sinal que deu certo Caso não, vocês já sabem Que por algum motivo eu não habilitei Corretamente a função Então Torcemos para que esteja funcionando a telemetria E daí vai ficar Uma coisa mais legal para vocês eu não costumo correr muito, principalmente na cidade E pra vocês verem, essa questão de correr, né? Uh, muda muito os meus parâmetros, minha visão, sabe? Antes, eu quando, eu lembro que quando, logo quando mudaram os radares de velocidade da Avenida Almirante Barroso Eu, pense, eu andava só de moto na época, né? E eu pensava assim, pô, como é que os caras colocam 50 km por hora aqui nessa pista, cara? Tu é doido, parece uma tartaruga Aqui E um tempo depois Quando eu passei A andar com o um carro também Eu parei Parei pra Pude perceber que 50km Por hora Com o um carro Pra aquela pista É perigoso se você se extrapolar Tipo, se, antes era 60 Então Hoje 60 por hora eu considero uma velocidade perigosa para aquela para o Mirante Barroso. Pelo nível de, de carga de fluxo de trânsito que tem, de veículos que tem nela. E qualquer vacilo você rápido bate na pessoa, no carro da frente, então alguém te bate por trás. Então só do mundo dar o que acontece. A velocidade máxima é 60, mas aí o cara quer andar 65, 70, 75 Então tem disso Como a velocidade agora Fica 50, então as pessoas Ficam em 50 Um pouquinho mais, tipo, algumas Chegam em 60, e mais ou menos Por aí, exceto sem, sem noção que vão lá 80, 90 Por hora né? Mas assim, falando da, do, do senso Comum a uh, as pessoas andam lá encostando nos 50 km por hora, né? Eu costumo manter entre 40 e 50. Eu fico aqui nos 45 mais ou menos. E eu pude mudar, eu mudei um pouco meu pensamento. Eu acho que. Não sei se alguém vai lembrar, porque é um vídeo antigo, mas hoje eu assumo que, que fizeram certo em mudar as velocidades para 50. Eu acho que é muito mais seguro. Pra moto, você tá a 50, parece que você tá andando a 20 por hora, assim, de segunda marcha. Mas pra veículos maiores, como carros, ônibus, caminhões, vans, é, eu acho que 60 por hora, é uma eu considero uma velocidade perigosa para uma pista tão urbana e tão carregada de veículos, pessoas atravessando. Então... Esse foi um erro que eu cometi no passado por ignorância, né? Então hoje eu estou me desculpando comigo mesmo para dizer que hoje depois de pilotar agora um, um, um carro também acrescido daquele problema né? que eu falei para vocês, se a velocidade é 60 por hora, o cara vai querer andar 60, 70, 75. Se a velocidade é 50, o cara vai querer andar a 50, 60 por hora, entendeu? E quando ele vê um radar, ele pisa no freio só pra passar 49 e depois taca de pau de novo. Então... Eu acho que os órgãos de, de trânsito fizeram o certo hoje, acho que é o mais prudente. Mas é uma das raras coisas que a gente olha e concorda, né? porque de resto cara é só coisa que você não vê explicação para fazer em tal coisa do tipo mudar tal via ou então é, mudar uma rota de ônibus para passar só para passar na frente de um supermercado para gerar mais trânsito para todo mundo que precisa agora fazer uma rota mais longa para passar no, no trecho então... Então é um, um negócio complicado, esse, essa questão de dos órgãos de trânsito daqui do, do, do nosso país, né? A gente tem uma certo, um certo pé atrás em relação a... nas ações, né? Se, se é que estão pensando no bem da sociedade, né? Com, ou se estão tentando favorecer alguns algum setor econômico com mudança de uma uma rua que não era movimentada e aí você cria movimento para essa rua que não tinha movimento para tentar fazer com que um supermercado tenha mais faturamento, né? Um exemplo disso é uma rua lá que mudaram a Coroçá, né? Antes era uma rua bem tranquila de se passar. Agora você, quase que obrigatoriamente, acaba tendo que passar por lá. E botaram ônibus, caminhão, todo mundo tem que passar por lá agora praticamente para poder acessar o centro, né? E até os ônibus, inclusive, deixou a rota mais longa. E a rua nitidamente não tem estrutura para receber tudo isso de todo esse fluxo de veículos, né? Mas fazer o quê? Né? Vamos dobrar aqui, da Mundurucus. Acabamos de passar na Praça Batista Campos para quem está longe de Belém aí, ó, uma chance de de ver um pouquinho, não matar a saudade da cidade E é isso, meus amigos Vamos encerrando o vídeo por aqui Ali na frente tem uma outra procinha também E a gente se vê aí no próximo vídeo Não sei dizer quando Não sei dizer quando vai o ar Mas eu espero que em breve Espero que tudo isso passe logo Que logo volte ao normal, né? Vai dar 6 horas, deixa eu ligar o farol E por aí vai Certo? Graças a Deus está um final de tarde muito bonito Fez calor pra caramba Hoje meu rendimento no trabalho foi mais ou menos Foi abaixo do que eu tava esperando, mas tudo bem é melhor você ter um real do que zero reais então por aí vai né um abraço a todos galera se cuida sair do saúde para todo mundo e espero logo logo em breve poder a gente fazer rolê viajar mas primeiro a gente tem que se cuidar da saúde e depois correr atrás da das finanças e depois a gente pensa na, nas viagens, beleza? Forte abraço pra todo mundo. Até mais.